O Major acabou, eu estava lá, foi uma experiência sensacional. Parabéns, Outsiders, Game Time, o cabeludo aí do Jamie Invicto jogando no Brasil. E antes da final, um jogo, Brasil e Suécia, duas seleções, o um clássico do Counter-Strike. De um lado, a seleção brasileira Fallen, Fair, FNX, Cold Taco. Do outro, Get Right Forest, Olofmeister, Freiberg e Kerrigan que estava substituindo ali o JW. Enfim, um baita de um jogo, um espanco brasileiro e uma esperança para torcedores saudosistas. Eu tô feliz demais, jogar com esses moleques de novo aqui, bem que seja mais um mapa ou sei lá, que bem pela frente aí. Tudo bem pela frente aí. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e o Maca 47 Pesca Dourada Especial Times Brasileiros Classificados para o Major Hill Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022 Utilizando o cupom RIO2022, você ganha 40% de bônus em seu depósito E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário se encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil, a Avali... sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Brasil versus Suécia. Vocês precisam ver o quão mágico foi essa partida. A little bit of sickness, Kerrigan is going to be standing in, but man, I'm loving these smiling faces. I'm loving that we're getting to get right up on the stage as well. So yeah, obviously open opened the show up, with us here in Brazil. Yeah, he did. I mean, I mean, we have all legends here. and A lot of Kerrigan's coming in, jumping in, subbing in. They probably need an IGL here, Maui, and what better than the most recent... And a major champion. Yeah, that's a, that's a great point, Blan. Right now on stage, you have guys that have been in a. Oh, we got Batman. Nice. Yeah. He yeah. got it. He got it. And aquela line up that a gente torceu tanto. Só quem viveu sabe. Só quem viveu este momento sabe. Com vocês, a equipe do Brasil. We name. We welcome home. Taco. FNX Cold Syrah, Fur and Fallen. Quem não tá de pé agora é lunático! Essa lineup que emocionou muito a gente falou do nosso game com a SK. Só quem viveu entende. Fênix, Fer, Coltzer, Taco e ele, Professor tira Êêêêêê! Êêêêêê! Que isso? Que beleza, 3x2! O time da Suécia vem de Freiberg, de Forest, Kerrigan, Catwright e Olofmeister! É, que beleza, Fallen! 2x1? Eu já vou falar, velho! Aqui acabou! A chance dele era no... aqui já ficou sério, Tigrão. Tipo, então, eu ainda tá... preferi a trem. É, exatamente. exatamente. 3. Sem dúvida. Vambora, o negócio tá sério. Tem ali, né? A scout no Kerr. O Kerrigan não adora um scout, né, velho? Olha aí. Cara, tem que ver o aproveitamento dele de scout em né, eco, assim, né? sabe? É bastante. Vem a Molotov, duas Molotovs, vai passando ali a Smoke, o Fryder. A ah, C4 já cai. O Fiber cai. O Love. Que saudade de ver um Fer e um Taquinho aqui. Ó, esse Bombe B. A B é nossa. Não vai passando ninguém. Se deu, Pera. Se deu, Pera. Se deu, Pera. Já virou passeio novamente, velho. Vambora. Treino não dá pra entrar assim, não, a não ser Muita bala, vamos ver o Olof, tá de AK? vai Olof. passando, exatamente. Brasil Olof. é Brasil, Olof no olha. <risos> na trem, né? Já cai o Dead Olof vai buscando. Olha o professor aí pra cima dele, não. Goldzera tá no fundo, Forrest na, na ligação ali, TR. Goldzera esperando. Um possível pezinho ali no fundo. Precisa treinar, precisou treinar. Na verdade, eu acho que isso aqui a gente tá até falando errado. Fallen consegue a segunda kill. Isso aqui não é um show match, velho. Isso aqui não é um show match, velho. Forest. É só os dois contra quatro. Consegue. Freiberg, a segunda kill do time da Suécia. Da seleção da Suécia. Verdevolve. É só o Forest. Será que a gente vai ver o Forest no Forest hoje também? Não oh, é mesmo. Cara, é tão lendário isso daqui, né, velho? Que vai é... pra direita, pô. É, <risos> é Forest no Olha lá. É Forest no Forest. Olof no Olof. Eita. Eita. Ele tem a C4, agora ele tem a W, com 12 de HP. Ele pode estar tá tentando você ser... Vale grafite aqui, velho, vampa. Vale também, Vale também. Isso é um desafio mundial, né, Gal? Não é um show -med. Forest! É agora, MT. agora. hein? O bagulho tá sério. O bagulho velho. tá sério, hein, tá botando carinho. Leva tempo pra ganhar um mês Já cai o taco. Fallen, Fallen tá jogando ali numa tranquilidade, né, velho? Olha aí, ó, o homem vem, opa, opa, Fallen já pega a segunda aqui, o segundo o quase que ele leva o Get Right, 3x2, caiu o Fallen e o Fer, o Coldzera tá chegando, o Coldzera vai levando agora o Getinho, é 2x2, o Olof também chegando aí pela parte da ligação TR, chega agora o Forest, só ele no bombe. o Fênix já vem a Molotov, vai, vai. Fallen! A parada ficou séria. A parada ficou séria. O já tá ali na geladeira. A festa tá bonita, a bateria tá na casa. O Fênix tá no certo. Fallen. Meu amigo, 4x2. O Kerrigan tá em choque. já pegou a W. Se deu pera, Se deu pera. Velho. Confia, Opa. é, aí quando falo confia, a galera tem que deixar, mas é um minho também, senão vira a micareta. Ó, o Garrigan vai lá, ele falou, deixa comigo, deixa com o pai, olha a foto dele, olha. Fallen, vai olhando a parte da escada, ainda tem a smoke do fundo, o Fer vai colando a dona morte o um taco, um pela escada ali da base CT, o outro pelo fundo mesmo, falem Fallen posicionado ali atrás do marrom, vai girando, vai girando, Vai, olha a Dona Morte, tá de bom, pega um, pega dois. O Kerrigan tinha levado os dois jogadores, no do momento ele tá morto falando ali com o Freiberg que eles têm que se ajudar. O Fênix em cima ali, no céu. Olof leva o Fer, ainda não viu. Consegue aqui kill, de zero não vai ser. A não ser que o Taquinho venha. Já foi esgotado na parte ali do bombe antigo, a bomba tá plantada no bombear. 1x3, bora Taquinho, bora Taquinho. Começa o coropopó, tá? Consegue a primeira kill. Vai esperando ali alguém atrás do marrom. Tem na escada a segunda ali. Ele vai guardar 5 a 1 um Para quem tava preocupado aí se ia ser de zero, tá aí, Tigrão. De zero não vai ser, né? Mute na Smoke. Consegue aí aqui o Pulseiro avançado. Essa é velha, hein? Essa é velha. Jogou a Smoke. Passou a smoke ali do fundo, já trouxe uma aqui em cima do loft. O Banks gosta. Olha... Cara, o Feira ele foi ali meio misterioso, né? Ele, ele deixou um... É, vamos jogar esse, esse último jogo, ou o que não sei o que... Ah, o lá, espera, no futuro espera. Tá ligado? Né? A gente de manhã fazer um jogo. <risos> Aquela cor... pelada da rapaziada de alto nível. Né? Não é, velho? cara. <risos> é <verdade. risos> feira. Seis a um, vambora! Ui, neste momento, vamos um chegando a cem mil para morrer em casa, hein, Belvampo? O Ferex consegue a primeira kill. Vai girando. O consegue a segunda kill. Vai Meu amigo, vem pra terceira kill. O flop tá demais, vai dar reload. Calma. O Fer já consegue ali matar o Kevin também. Cai finalmente o Fênix. É só o corre. E aí? Sete a um. Vambora, vambora! Na geladeira ali tá avançando nesse Bomb B, taquinho que faz esse solo bom, mas agora na verdade tem um cold lá com ele, né? A dupla aí do cold, olha que cold, que é isso, velho! Velho bump, podia ser a final de Major isso aqui, né? Imagina, Freiberg tá esperando quem vem ali da base TV, vem correndo, como você não imaginava. Freiberg leva o Coldzera, leva o genix, toma na cara ali do professor. Ver duas vezes ele, é só o Kerrigan cheio, o Kerrigan, onde tem cliente do Kerrigan? Ele vai girando, já subiu a escada, vai pro Bomb B, vai sendo nada esperançoso aqui com Kerrigan. Vamos ver, vamos ver o que que ele tem, ó, ele quer o show, ele quer o show, ó. ele quer o show, ele quer o show. Olha lá. Ó lá. Diferenciado, velho. Ele é diferenciado. Ele vai mostrando que ele sabe a movimentação, os atalhos do mapa. Ele vai mostrando que ele tem a ginga. Kerrigan versus Fallen. Fallen versus Kerrigan. Quem leva? Ele já vai ali esperando. Fica escondido no bomb. Vai olhando a parte ali da rampa de baixo. O Fallen vai girando ali pelo pava. Kerrigan agora vai. Tome, então! Olha aí, que beleza, que beleza. X1, sério, hein, é, Tigrão? Se não tem o futuro, o que, que se quer jogar, não quer jogar, eu não consigo entender a matéria. O cara não no que se ele ia jogar mais ou menos. Ah, era título bait, calma. É, era? Deve ser. O concede já a primeira kill. Décimo round, Brasil 8, Suécia 1. Olha o Todinho da, da, da, da bateria, olha o Todinho da bateria, nunca tá vendo nada o Todinho da bateria, olha, tá vendo? Ele tá, ele tá olhando ele, pro celular, ele tá, ele ele tá velho. no chat, não. Cara, ele... ele tá no chat mandando Brazilian Crowd Omegalu. <risos> <risos> ele tem ser <risos> finaliza. Olha aí, olha aí, o Dilupeiro tá chamando. Vai fazendo domínio, dessa. Fênix explode, Cara, eles fizeram 3 HE no meio do bom, Essa é chata, né? Vai ali atrás do carretel, o Fer tá aqui no saco. Consegue Legal. aqui o Fer, já abre junto com ele. Três jogadores, quatro. O time do Brasil, dois do time da Suécia Olof e o Freiburg já cai o Olof Mas assim vai acabar rápido demais, hein? Ai, é, tá mano é. O B está apelando, tem que segurar um pouco, pô Pô, o Brasil tem que fazer a boa Tomar uns um cinco rounds, fazer um jogão Porque senão o, o Game... Ô! Oh, oh, ah, entregamos, entregamos ouro pro o Olha aí <risos> <risos> <risos> não, não. Falem, falem, Fallen. Fallen. Que beleza. Ele tem a mão demais, não. Você não, não pode parar de jogar não, meu. Mano, não, mal, pode. não pode. parar não, pô. não pode. Cara, e o Forest está deitando 10 bonecos aqui, tá ali. Passando no sanduíche, e aí vem o Fênix. Consegue aqui o é só o Olof, 1x3, um encaixa e, e e aí o Colcheira chega 11 a 1. Duro é duro. Brasil 11, Suécia 1. Um. Décimo terceiro round. Lá vem o Conteira novo, né? Com a smoke de proteção. Ele vai, ele pega kill, ele volta, é sem ira. É de 650, não. Pega a primeira kill em cima do Ferro, Fênix já consegue ali matar o Gerro, cai agora o Forrest foi ligeiro, 3x4, Forrest passou a gelomba, faz ali na posição dele, consegue a primeira kill, a segunda kill, vai fazendo a smoke de proteção, Molotov vai tendo tempo de Taquim chegar, chega o Taquim mata 1, 2, 3 a 1 um. meus amigos, olha o Fênix ali, não tem como, vamos, <risos> viu? Pelo menos fizemos um, tá aí. Já cai, o Kerrigan O Lopes já ficava com um de HP, não fala em 20, não está de brincadeira. 3x3, Castlight consegue mais uma kill no momento aí, uma kill para cada um, Colzeira. É, Colzeira, Fênix! Cara, eu não sei se vai dar tempo, mas lembra que esse time fechava os 5 de AW? Eu acho que foi isso, não foi? Foi isso, foi? Não isso? foi? foi isso, Ele é foi legal, pra matar as que... saudades, né, velho? Cinco jogadores aí de AW, velho. A diferença está escrita aí. 14 a 1. Cara, nesse round vai bater as saudades, velho. Muito é dura. Quero ver mais, velho. Ó, Gal. Estamos em 7.800 pessoas aqui dentro, Vai né? tá E o Brasil sendo humilde, perdendo esse pistol pra ter um pouco mais de jogo aí até o momento. 5x3, mantém a luz, mantém a luz. Coldzera consegue a kill, 3x4. Coldzera vai tentando, bombear é 9, C4 vai sendo plantada, O cai. Coldzera, Caio Fallen, é só ele. Será que tem? Clutch da na moto. Consegue a primeira kill, elevado 14. A2, olha o Carragher aí, vambora, faz barulho, vambora, velho. Tem que tomar cuidado, velho, é coisa séria, né, velho, o Brasil vai forçando de segundo round, o, o, o The Last Dance veio pra espanso. Ficou difícil agora, a Molotov já foi apagada. falhada, tem que ir atrás da Smoke, Consegue aqui pra cima do Taco, Colt já passou ali pra trás do forte, vai conseguir matar o Kernan 3x4 o time da festa cai o Gold, primeiro, era solpeiro, 14 a 3, tem jogo! e Todos nós estamos ainda né? salve friday consegue a primeira mil round eco do Brasil, é da hora que agora dá pra. Brasil. Vai, vai Essa posição aí também Um clássico da Trem ah, O Lofmeister finaliza o round Já do portão, próximo do portão Quem tá próximo do portão aí com o celular na mão Vendo a última aula Antes de entrar na prova Esperando o portão ser fechado né, para é, ver aquela... É, é, é, é. Assim, Derrigan consegue a primeira kill de galhar. O que lindo. É o Fênix leva O Fênix o o o tá on, né, velho. 12 barra 12 ali. Aí tá esperando, não sabe. O Taco passou e o Taco vai passando. Olha que beleza. No off-angle. O Taco é um dos trabalhadores desse home B, Só que já tinha a cobertura do Forest. É difícil o cara avançar a B ali. O segundo já tá de olho. Foi o que aconteceu. Vai, Vai matando o Fênix. O Fallen vai tentar plantar direto. Tem o Cold aí, dando de pra ele. O Cold tem que o aí, já tem que pegar o aí, tá? que pegar C4. Em 8 segundos, 14 anos, não é isso que acontece. 14 a 5. obrigado, obrigado, Ai, de jeito que ele morreu aí, aliás. Até porque não tem um lugar que chama Get Right, né? Coldzera. Olha, olha, olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O Coldzera. Já cai, 4x5. O vai passando. Será que vai tomar o eco aí o time da Suécia? O Freiburg está abrindo, consegue aqui o pra cima do tato. 4x4. Confeira. Já consegue mais uma. 3x3. Confeira! Vai... Confeira! Confeira! 4 kills, meu amigo. Olha o Ace. Ele vem na faca! Ele vem na faca! Ele vem na eee! Que festa! Que festa! Ele vai embora! Ele vai embora! Ele, ele voltou! Ele voltou! Ele voltou o Brasil! Já vai o Fallen Freibrick vai segurando! Tá ali esperando! Tem jogador, tem torcedor aqui em cima gritando, eu quero OT! Quem que é OT? Olha aí, tá aí. Não é safado. Não cara. é safado. Não, é Esse jogo tinha que ser melhor de cinco E aí a gente mora. Tá <risos> 4x2, Coldzera e Taco. Estão ali esperando, o Kerrigan vai mirando ali. Não pega. Não. É, foi mirando Agora, ali. Só logo pô. Sem mira. Foi lá em Smoke. O Taco vem pela ligação perto. Vai tentando ali o tiro sem mira. Ele vai operar. Ele vai operar. Olha o Taco, olha o Taco. Corre, Taquinho. Vem, vem, vem, vem. Vê, vê. Aí. Aí. <risos> Caramba. Era normal você ter esse bainzinho ali. Já cai o taco. Uma opção também seria fazer esse jogo no V3 e a final do mês jurei pro Cicado. Porque já já tem time time. Exatamente, Get Right More. consegue as quietinho. 15. 15 a 7. O time aí, a seleção da Suécia. Vai voltando Mano. naquela entrevista que ele deu há dois meses. sem a esposa pelas Siders hoje. Mano. Jogar. Toma, Marreco! Não uhum. tá faltando. Todo Puxar, se jogar, vou lá rolou e deixar o fênix pra jogar um clutch. Ah, também, também. Pode ser uma também né? Olha aí a Noemi. Muito amada aí é a Noemi. Ambas táticas do Aí, 15 a 8.40 Vai aparecendo, né, velho? Muitos filhos do Fênix estão aparecendo. Todo mundo. O Fryber consegue aqui em cima do Fer. Fallen devolve ali na Lockmeister Vai tentando ali o Forest. O Fryber tá na ligação. Consegue a primeira kill. Vem. as tentativas do Carro de AW. Ele tem ali todo o manejo com a arma. Vai esperando em cima embaixo, tira o escopo, vai tentar o que vira, consegue ali, um quick shot pra cima do golfeira, vai reposicionando, vai dançando, mais um bateu Kerrigan, 3 é só o professor de marco primeiro, o Kerrigan tá em cima dele, deu ruim pra você, Kerrigan, deu ruim pra você aí, Kerrigan. Kerrigan, deu ruim pra você, Kerrigan, é grafite, é grafite! 3 kills pro professor, 1x1, ele contra o Forrest, vai passando, meu, aqui acabou. Vai dar tempo? Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, deu tempo. Meu amigo, o Forrest vai chegar, é GG ou OT? Opera ele, falem, opera ele, falem, Ai! Ai, hey! a história. Do CS no palco do primeiro Major do Brasil, os cumprimentos ali, o Kerrigan ali, o vlogger Kerrigan também ali, ó, fazendo seu conteúdo. Olha o barulho! E parece um pouco uniforme esse carro, parece? De level? Sim, sim. Olha um cara a, treinar? a gente agitou o treino várias vezes Mas a agenda tá vindo corrida Ninguém conseguiu treinar Só antes do jogo que a gente preparou uma coisinha ou outra Mas foi na raça, foi no coração, foi na emoção Bonito de ver, a gente joga bem esse mapa junto E algumas coisas vão acontecendo Faz muito tempo que esse mapa não tá no competitivo, né Então foi uma batalha dos anciãos aí, né Foi um jogo parecido com o que era muitos anos atrás, foi divertido Como que tava as causas de vocês, a tática? o 7? Quem, quem que você acha que tava sendo mais decisivo, de repente? Cara, acho que Isso aqui lembra, Isso aqui lembra o SK antigo, né LGSK, todo mundo aqui decide que eu tenho decidir E o bagulho da hora foi o seguinte A gente tem aqui o cara que é o rei da trem E aí o jogo termina no cut dele, um cante dele no x3 Do jeito que tem que ser, icônico fale é bravo